Até o fim das investigações. Daqui a pouco você acompanha outras notícias em mais uma edição do Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, pague recebe e transfira grátis no Pix. O governo de São Paulo continua explicando sobre a suspensão dos testes da Coronavac. Vamos acompanhar ao vivo. Essa, relação, esse, essa avaliação da Anvisa foi política?